Trata-se de é, uma oportunidade para passarmos em revista o conjunto das relações de Portugal e com Angola, que são é, relações é, de, entre dois países irmãos, relações de grande proximidade e de grande intensidade vivemos um momento excelente e queremos tirar todo o proveito deste, deste momento que vivemos para, para bem dos nossos países, para bem das relações entre os nossos países. Há é, vários ministros, meus colegas, que têm previstas deslocações a Luanda num, num futuro próximo, é, o ministro das Finanças, o ministro da Administração Interna, a ministra da Defesa Nacional e o Ministro da Economia e do Mar, todos nos próximos, próximo par de meses. E eh, eh, temos também a perspectiva de uma visita do nosso Primeiro Ministro a Angola, eh, se possível ainda este eh, semestre. Para isso, para preparar devidamente essa visita, iremos fazer uma comissão mista intergovernamental para passar em revista o conjunto de matérias das diferentes áreas governamentais e preparar devidamente a visita do nosso Primeiro-Ministro a Angola. Em relação eh, às questões consulares e à vinda de angolanos para, para Portugal, portanto, ao pedido de concessão de vistos, nós temos uma situação em que registamos, registamos ao longo destes últimos meses um aumento significativo de procura. Temos, portanto, um aumento também de concessão de vistos, mas como há um aumento de procura, há o um sentimento de que eh, há dificuldades na obtenção dos vistos. Na realidade a nossa taxa de indeferimento de vistos é diminuta, anda por volta dos 3%. Portanto, a grande maioria dos vistos é concedida. As pessoas sentem, no entanto, que o processo, a tramitação, leva demasiado tempo. E, para isso, estamos agora a reforçar, com mais recursos humanos, mais pessoas, o nosso Consulado-Geral em Luanda. Estamos também eh, num trabalho com a empresa VFS, que faz uma triagem inicial da documentação, eh, também a reforçar a capacidade dessa, dessa empresa que hoje mesmo inaugura novas instalações.